de compartilhar mais uma vez as minhas experiências com você sempre que posso vem aqui no canal mostrar os produtos que eu usei até o final aqueles que venceram e eu não consegui usar ou até mesmo aqueles que não funcionaram pra mim mas antes de eu te contar as minhas experiências aproveita agora e se inscreve no canal se você ainda não é inscrita ativa o sininho para você ficar sabendo que tem vídeos novos toda semana e olha, não deixe de curtir esse vídeo se você gosta desse assunto. E o primeiro produto que eu quero falar é sobre esse shampoo hidratante da serve que é o Kela Liso. É um shampoo com base hidratante efetivamente e ele cumpre o que promete. Eu sinto meu cabelo bastante hidratado. Eu consigo, na hora que eu estou lavando ele no chuveiro, conforme eu vou tirando o shampoo, eu vou passando os dedos entre o cabelo e não fica embolado. E o cabelo, os dedos deslizam sobre os fios. E isso, para mim, é um grande sinal de que a hidratação está acontecendo naquele momento. E aí eu te digo, é um produto que eu vou comprar novamente porque ele realmente funcionou comigo. O próximo produto é esse condicionador de uma linha especial para o verão, que é essa Summer Edition, que a Pantene fez. E olha, esse é realmente um condicionador de uma praticidade enorme. Eu já fiz resenha dele no blog, vou deixar aqui embaixo um box de informações, um link direto para você e dar uma conferida lá. Esse produto, ele é prático demais. Três minutinhos de você passa no cabelo, enquanto você está fazendo outras coisas no banho, ele está agindo. E ele é de recuperar mesmo Ele derrete o fio Ele é muito bom O meu cabelo ele tem uma característica De ser fio fino Então eu tenho que ter um certo cuidado Porque ele pesa sim no meu cabelo como ele tem o poder de reconstruir, ele também é aquele que se você usar muitas vezes, ele pode deixar o seu fio assim, um pouco mais rígido. Então dê preferência para usar esse condicionador quando você estiver vindo da praia ou quando você está com o seu cabelo bem, assim, bem danificado, bem poroso. Ele vai funcionar super bem. E esse é um produto que eu com certeza comprarei novamente. Mais um shampoo que dessa vez é da Palmolive. Ele possui essa hidratação aqui, luminosa. Ele é indicado para cabelos secos e opacos. É um produto com ação hidratante e nutritiva. Ele tem óleo de argan, óleo de amêndoa doce e óleo de semente de uva. Ele tem esse combo todo e faz um trabalho assim, bem de humectação, bem de deixar os fios com esse aspecto assim, de mais nutrido, mais hidratado. Porém, eu não observei essa luminosa hidratação. Mas olha, isso não desmerece o shampoo, não. Vale a pena sim. Primeiro porque a Palmolive também tem um preço show, um preço bem legal. E vale destacar que ele tem um cheirinho que é a coisa mais deliciosa. Olha, e com certeza eu vou comprar esse shampoo novamente, porque realmente ele fez toda a parte de hidratação e nutrição, que é o que eu esperava. Já esse shampoo, que é o último com relação a cabelos, que eu vou falar aqui nesse vídeo, é esse aqui, olha, que é próprio para quem está fazendo algum tipo de química no cabelo. Ele é o shampoo X Smooth da Phelps. Esse é um produto sem sal, um produto que tem depantenol, tem óleo de macadâmia, ou seja, ele vai fazer todo o um trabalho para recuperar o seu fio que foi danificado pela química. Só que na hora que eu usei esse shampoo, eu senti que eu estava utilizando como se fosse um shampoo anti-resíduo. De ele deixa o cabelo muito áspero, mas ele super funciona com um condicionador. O que eu tirei disso é que esse é o tipo de produto que depende eu não fiz isso e talvez seja por isso que ele não funcionou tão bem no meu cabelo. Uma outra característica de que eu não gostei muito é que esse shampoo ele é muito ralo. Então na hora de você colocar na mão, você tem que ter muito cuidado, porque senão ele vaza, ele desperdiça e aí acaba não rendendo muito. No mais, se eu compraria ele novamente, compraria, mas eu compraria esse produto junto com condicionador, para que ele possa dar o um efeito total de que ele foi feito. Com o um condicionador comum, até leva, mas acho que ele pode ser melhor. Olha, quando eu vi esse frasco desse perfume do Salvador Dali, eu simplesmente não pensei duas vezes e levei ele para casa, com certeza. Eu comprei esse perfume pela embalagem, confesso, e nem... O cheirinho dele eu experimentei são dessas, amo vidro de perfume E me dá uma dó imensa em ter que jogar fora um vidro desse Que eu acho assim, tão fofo Mas a gente não pode ficar guardando quinquilharias A gente não deve, né, fazer acumuladores Então sim, vou jogar ele fora Mas antes queria te dizer que ele é simplesmente uma delícia O perfume é muito bom Esse perfume tem notas de uzu, flor de laranjeira flor de cerejeiras e casca de magnólia. É um perfume que ele tem um frescor e ele tem um toque floral bem sutil, bem suave, mas também ele tem, ele é marcante porque ele tem esse frescor. É, é a impressão que dá é que você assim, terminou de tomar banho, você tá de banho tomado, é muito, muito gostoso. Com certeza eu vou comprar ele novamente. Já esse aqui, a água micelar da L'Oreal é um produto que não deve faltar Jamais na é Adoro tirar minha maquiagem com ele Eu fiquei por um período aí Com a pele bem sensível Por uma alergia, uma reação Que a minha pele teve E foi super útil utilizar A água micelar Porque ela não causa nenhum tipo de alergia Nenhum tipo de irritação Essa é uma embalagem de 50ml que eu não vou jogar fora Porque ela vai ser super útil Naquelas vezes em que Eu quiser levar um Uh, removedor de maquiagem para algum lugar que não seja o meu vidro de 200ml então eu coloco um pouco aqui dentro e coloco na minha NSC e não preciso ficar sem ela e olha, é um vidrinho que super veda não vai vazar, como já carreguei outras vezes da minha necessaire e super útil. Esse tamanho de frasco não é comercializado, então não teria como dizer pra você quanto e aonde você vai encontrar. Vou te mostrar agora um desodorante da Class, que é da linha charme E esse aqui é o Jelly Beans, com proteção 48 horas. Eu ganhei esse produto ano passado e só fui usar ele, poxa, meses e meses depois. E mesmo guardando ele num local com abrigo de luz, sem ser úmido nem nada, o perfume dele foi alterado e ele não ficou legal pra utilizar. Mesmo assim, eu fui à luta e continuei usando, mas começaram a apresentar coceirinhas e irritações na axila vale lembrar que esse produto não está vencido ele tem um vencimento que é abril de 2019 e aí eu tive que tirar esse desodorante de uso e quando eu tive a indicação de utilizar esse desodorante que possui ingredientes naturais esse aqui é o da Garnier que é o Bio. Aqui na embalagem diz que ele tem óleo de semente de moringa, então ele tem toda uma proposta mais natural, ele não tem álcool e além de proteger a pele, também ajuda a não fazer transferência para roupa, enfim, eu substituí e me dei super bem, o que estava me dando alergia, me incomodando, passou, então eu gostei muito, muito desse desodorante. Se eu vou comprar novamente, com certeza eu vou comprar esse desodorante novamente. Bom, então essas foram as minhas experiências com cada um desses produtos aqui. Deixe aqui nos comentários qual desses produtos você já utilizou e compartilhe aqui a sua experiência também. Então é isso, espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. E se gostou, não deixe de se inscrever aqui e de curtir esse vídeo para ajudar na divulgação do canal. Um grande beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau!